Três truques to you, see os mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Top e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou mostrar pra vocês três truques legais pra se fazer numa festa de Halloween. Mas antes, pra você não perder nada do que por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho maroto para você receber todas as notificações antes de todo mundo e é lógico, monstrinho que é monstrinho logo deixa o like no começo do vídeo, outubro ainda não acabou, dia 31 logo tá aí, então se você quer entregar docinhos legais pro pessoal que tá batendo na sua porta pedindo gostosuras ou travessuras basta você ter aí pirulitos redondos, um pedacinho de folha de seda, um pouquinho de tule caneta preta e aquele elastiquinho de prender cabelo, que você vai transformar o seu pirulito em vários fantasminhas fofinhos pra entregar por aí, a sua festa. O Halloween pode ficar ainda mais legal se os seus convidados forem recepcionados por um garçom com pequenas seringas de sangue comestível. E se você quiser aprender a fazer sangue comestível, não esquece de dar uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz ano passado. E se por um acaso o seu refrigerante ou o suco ficar quente, basta você usar aranhas de plástico dentro das formas de gelo para dar aquele toque especial de dia das bruxas. Se fizerem algum desses truques na festa de vocês, não esqueçam de me mandar fotos. Até a próxima e falou!